Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da BTG Pactual CEO Conference 2023. Eu sou o Marco Xavier, sócio do BTG, e serei moderador desse primeiro painel do dia aqui na Tech Room. Antes de darmos início à nossa programação, gostaria de relembrar alguns pontos importantes sobre o nosso evento. Assim como ontem, estamos divididos em duas salas. Essa aqui, a Tech Room, que você está assistindo agora, e a Macro Room, onde temos outros painéis ocorrendo simultaneamente. Nós, aqui do BTG, seguimos as nossas ações de responsabilidade social, fazendo com que esse evento aqui seja carbono free, doando todo o material utilizado nos cenários para a produção de imóveis e apoiando mulheres empreendedoras que estão aqui presentes no evento conosco. Lembrando também que quem não conseguir acompanhar o evento hoje ao vivo, todo o material estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube. Bom, nos próximos 45 minutos, Vamos debater aqui sobre infraestrutura financeira e banking, novas tecnologias desafiando mercados tradicionais. E comigo tenho três grandes empreendedores, que representam três empresas que temos bastante admiração aqui no BTG: Pablo de Melo Leonardo, CEO e sócio da Cloudwalk, Daniela Benatti, cofundadora e CTO da Pismo, e Vinícius Roveda, CEO da Conta Azul. Mais uma vez, muito obrigado por ter vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo bate-papo aqui para a nossa audiência. Queria começar é, pedindo para vocês falarem um pouquinho, bem rapidamente, sobre as três empresas, é, para que todos possam conhecê-los e assim a gente começar o nosso debate. Então, Pablo, por favor, se puder falar um pouquinho da Cloudwalk para a gente. Primeiro, bom dia. É, muito obrigado pelo convite, viu, Xavier? É um prazer estar aqui com o banco. É, o banco é parceiro nosso no dia a dia em várias operações que nós temos na, na, na Cloudwalk, nos nossos produtos. E é sempre uma honra estar conversando contigo e trocando é, experiências experiências e conhecimentos sobre o mercado financeiro. Né? É sempre muito bom. Aprendo muito com vocês. É, a Cloudwalk ela, ela é uma fintech brasileira. né Nós, nós temos muito orgulho é, de sermos uma empresa brasileira. A empresa foi fundada pelo Luiz, nosso fundador lá no Vale do Silício, em 2014. E de 2014 até 2019 nós trabalhamos com tecnologia para o setor financeiro, para outras empresas. 2019 nós lançamos um produto próprio, um produto para PME. Nosso foco é PME, MPME, né? o micro e pequeno e médio empreendedor brasileiro, através da Infinite Pay. Infinite Pay começou como uma maquininha de cartão para esses clientes. Então, uma opção, mais uma opção de captura de venda, né, para esse cliente, no modelo de negócio de antecipação. No dia seguinte, 100% dos nossos clientes recebem o dinheiro dele no dia seguinte, resolvendo um problema de fluxo de caixa para esse cliente. E na linha do tempo nós fomos lançando produtos para esse cliente, para ele também ter opções de bancarização, de cartão, crédito. Então hoje a Infinity Pay ela tem uma conta para esse cliente, ela tem um cartão que o cliente pode usar, que tem um cashback de 1,5% para esse cliente, é, se apropriar nas, nas compras, não só ter o benefício da venda, de ter um, um produto muito legal de, de, de captura da venda dele. É, é, também tem o tem um empréstimo, nós, nós damos empréstimos para esses clientes, e, e, e, e que é para resolver outro problema, não só, o capital de, não só o fluxo de caixa, mas o capital de giro para ele crescer, investir no negócio dele e, e, e, e poder ser próspero, né? é, poder aumentar o a importância da, e a relevância desse, desse negócio dele. E o legal é que isso empodera esse cliente. Né? Hoje, metade da nossa base na, na, na Infinite Pay tem mulheres como sócias. Então, isso é um negócio muito legal, de dado, de dado interessante. E esse cliente, Infinite Pay, MPME, brasileiro, ele está presente em mais de 5.200 cidades no Brasil. Então, a, tem, um, tem um nível de, de, de, de atendimento a cliente muito grande. E, e empoderamento, porque com as condições que ele tem, o produto que nós entregamos, ele consegue ser competitivo ele consegue é, gerar valor, ter valor, ser próspero, gerar dinheiro em caixa, é, poder contratar gente e crescer o negócio dele, que é pequeno, com condições comerciais e financeiras que os grandes também têm. Legal, obrigado. É, parabéns pela, pela jornada de vocês nos últimos anos. E claramente vocês estão só começando, mas é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do painel, né? Essa, esse início como captura e a expansão para o bem, que a gente vai abordar um pouco esse tema. Pedir para a Dani apresentar aqui a Pismo, por favor. Obrigada mais uma vez pelo pelo convite, é um prazer estar aqui é, novamente, BTG é super parceiro nosso aí. A PISM é uma empresa de tecnologia que tem uma infraestrutura para processamento de cor bancário de pagamentos. Então somos quatro é, pessoas no time de fundação, a empresa foi fundada no final de 2016, mas apesar de ser uma empresa jovem, a gente trabalha juntos há mais de 20 anos, já os quatro, nós construímos uma outra plataforma de processamento no Brasil em 99. E a gente saiu não para montar pismo, mas no meio do caminho a gente percebeu que essa indústria precisa precisava de muita inovação no que tem debaixo do capô, né? Então né, ali no, por volta de 2015 tinham muitos bancos digitais nascendo e percebia-se que a inovação estava só na camada de apresentação. Então, ou você tinha um player com funding suficiente para construir a vertical toda de processamento e apoiar numa indústria, né? essa indústria ainda é apoiada em rails super antigos, a última versão do protocolo é, da Mastercard e da Visa é de 1987, então não é uma coisa simples, então a gente é, passou mais de um ano... É, olhando e pensando quais eram os problemas que a gente não conseguia resolver com a solução anterior e como é que a gente resolveria agora. E, e daí nasceu o apismo, passando por, é, trazendo muitas diferenças não só no aspecto tecnológico, mas no, no modelo de negócios e na forma como a gente entrega, o produto que a gente entrega para as instituições financeiras. Então a gente tem uma camada de infraestrutura nativa em in cloud, é, com microserviços, é, que conecta com toda essa infraestrutura legada e entrega um toolkit para que incumbentes ou fintechs possam construir os seus produtos. E a parte mais legal é que é o um único código-fonte, você tem produtos super sofisticados, tipo BTG+, que roda é, com a pisma ali debaixo do capô, tem outras fintechs, hoje a gente tem clientes como Itaú, Falabella, tem clientes na Índia, em Singapura, implantando agora na Europa todo mundo rodando em cima do mesmo código fonte. Então, é uma empresa, a gente chama é Techfin, não é uma fintech, porque a gente não tem nenhum tipo de licença financeira, né, ou de instituição de pagamento, uma empresa formada por 80% de engenharia, que está aí, é, a nossa grande missão é resolver o grande dilema das instituições financeiras, do comprar versus construir. Então, a gente é uma alternativa intermediária que permite que bancos e fintechs estejam no controle do seu roadmap de produtos. Legal, Dani. Obrigado. A gente também vai falar bastante sobre é, composição, criação de jornadas financeiras, né, de Embedded Finance, de ofertas contextualizadas para os clientes. Então, e também de aspectos, é, vamos comparar um pouco aqui mercado local com experiências fora do Brasil. A contribuição da Pisma aqui vai ser ótima também, da Dani. Vinícius, fala um pouquinho da, da Conta Azul para a gente. A gente sabe que esse mercado de RPs é um mercado é, bem pulverizado, O né, um mercado também que... Tem grandes empresas aí já atuando há muitos anos. Eu queria que você comentasse um pouquinho da Conta Azul. Quais são as principais características que diferenciam a oferta de vocês, dos, vamos dizer assim, dos players mais tradicionais. Né? Bacana. Primeiro, Xavier, obrigado pelo convite. Você e todo o time do BTG, prazer estar aqui hoje. Sou o Vinícius Roveda, sou um dos fundadores. Somos um time de, de três fundadores na Conta Azul. Fundada em 2012 no Vale do Silício, mas estabelecida em Joinville, Santa Catarina. E a Conta Azul, na prática, ela criou... É a nova geração de RPs em nuvem no Brasil. Então, hoje, Conta Azul é um dos principais RPs em nuvem é, brasileiros. E temos mais de aproximadamente 90 mil clientes em todos os estados do Brasil. Mais de 10 mil empresas de, de contabilidade também parceiras. E a gente nasceu pra, e aprendeu a trabalhar dentro do mercado que a gente entende que não é atendido pelas empresas tradicionais de RP. É, empresas tradicionais como Oracle, Senior, Totos, SAP, Sankia. E que basicamente, excluindo o MEI, é a base da pirâmide das empresas. Então estou falando aqui de empresas formais, empresas que, uh, de micro, pequeno e médio porte. E que é um mercado muito grande, um mercado de 6,5 milhões de empresas no Brasil. E quando você olha, apenas 10% delas estão utilizando algum tipo de controle né, para fazer a gestão ali de suas rotinas financeiras. Então é um mercado muito grande e inexplorado. E esse é o ponto, esse é o fato que a gente observou que muitos empreendedores, quando passam daquele vale da morte o negócio começa a dar certo, né, acabam perdendo o controle do negócio, tendo dificuldades é, devido ao fato de não estar utilizando nenhum tipo de controle. Então, a nossa missão, basicamente, é fazer com que essas empresas escalem seus negócios mantendo o controle e a organização das finanças, do dia a dia. Né? E, então, além do, do, do, do fato de ser um RP em nuvem, né, que nasceu já fazendo parte dessa nova geração, na prática, a gente construiu algo que além de ser robusto, ele foi projetado para ser muito simples. Isso resulta numa implantação muito fácil, sem necessidade de treinamento praticamente, sem necessidade de compra de equipamentos. E na prática também o fato de ter um modelo de negócio muito escalável, a gente conseguiu oferecer um RP a um custo muito mais acessível para esse mercado. Então dá para dizer que um dos grandes trabalhos que a gente está fazendo no Brasil é democratizar o acesso ao RP, a pequenas empresas. E, obviamente, muito além do RP, a nossa visão a caminha, né, o que a gente está investindo muito hoje, é a construção de um, de um ecossistema bem poderoso, na, que une o RP, o banco e especialistas. Então, quando eu falo isso, eu estou falando que os nossos clientes, através do nosso RP, além, obviamente, de conseguir atingir um nível extremo de, de, de automatização da rotina financeira do dia a dia, eles conseguem uh, executar operações... É, tomar acesso a, a, a produtos financeiros, crédito, através do RP. E além disso, conseguem é, ter uma interação muito melhor com especialistas que são fundamentais para o dia a dia, como contador ou empresas de BPO financeiro. Então, eu, a gente fala muito lá na Conta Azul que é, o nosso, nosso grande trabalho, obviamente, além de elevar é, a um nível extremo né, a automatização das rotinas financeiras do dia a dia, é fazer com que as empresas tenham informações confiáveis, ajuda para tomar decisão é, e na prática, muito mais tempo né, para o empreendedor e seu time financeiro pensar nos clientes, no negócio e no sucesso. Então, a gente brinca aqui que se o nosso RP chegar a milhões de empresas, a gente vai ter milhões de empresas performando muito mais, contratando muito mais gente, impactando positivamente a economia e dessa forma a gente cumpre o nosso propósito que é transformar o Brasil através do empreendedorismo. Legal, muito bom. Parabéns também pela, pela jornada, incrível. É, a gente, enfim, claramente a gente nota nos últimos anos aqui, uma, uma mudança importante é, no setor de, de, de infraestrutura bancária, é, bem que de maneira geral no Brasil. Né? Então, a gente sai de um, de um desenho de oferta bancária que está extremamente concentrada nas últimas décadas, embora hoje ainda seja, da ter uma concentração importante nos grandes players, é, claramente a tendência é de uma descentralização da economia. É, a, a gente aqui no BTG, patrocina esse movimento, né? então a gente criou um business aqui de Banking as a Service, que provê infraestrutura para novos players, né? e de certa forma, é, a gente vê principalmente dois grandes drivers nos últimos anos, que possibilitaram a, a criação de uma diria uma geração de novas empresas. Né? Acho que a facilidade, é, vamos dizer assim, do ponto de vista de tecnologia, é disponível né? para você montar uma oferta financeira, como vocês aqui é, compõem, e também aspectos regulatórios, né? claramente nos últimos anos a gente viu o Banco Central de uma forma construtiva é, impondo uma diminuição de barreiras é, na indústria, o que claramente tem reflexos muito positivos. Né? Então antigamente é, você precisava ser um banco, uma financeira com aspectos regulatórios de capital muito mais restritos. A partir de 2013 o Banco Central criou uma série de novas entidades, as IPs, as SCDs, etc., que claramente diminuíram as barreiras para as novas entrantes. Isso, como consequência clara, aumenta a competição, reduz o custo transacional de acesso a crédito, acesso a serviço financeiro de maneira geral para as pessoas e para as, e para as, e para as empresas também. Sobretudo as PMEs, né? Como vocês comentaram. É, eu queria perguntar aqui para o Pablo, é, como, como Claudio Alco, mas também como representante de uma nova geração de empresas, né? Acho que a Dani já falou um pouco sobre isso e o Vinícius também, mas queria extrair aqui um pouco do Pablo. Como é que você vê assim, o grande diferencial, de fato, é dessa, dessa nova geração de empresas, é a CloudWalk no meio desse contexto, se é uma questão mais de fazer o mesmo que as outras faziam de uma forma mais eficiente, potencialmente mais barata, ou se, de fato, a construção da empresa, o DNA da empresa, ele, ele, ele é tão diferente que, além de ser mais eficiente no core, ali, mais tradicional que é feito, ela também possibilita novas frentes e, e traz mais flexibilidade para o business olhando para frente, né? Queria que você falasse um pouquinho assim na prática, né? Como é que você sente essa diferença de vocês essa nova geração de empresas frente às ofertas mais tradicionais, né? é, O Xavier, é, é, é, você falou coisas muito boas aqui. De, durante muito tempo o, o Banco Central fez. Nós somos uma empresa regulada, né? É, nós somos uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central. E isso só foi possível ser uma credenciadora primeiro, uma instituição de pagamento depois regulada, pela abertura que foi dada nos últimos anos pelo Banco Central, um trabalho primoroso de abertura para novos players e no final da cadeia para o cliente que tem mais possibilidades. né Então quando o cliente tem mais possibilidade, mais poder de escolha, é, é melhor para ele, porque ele vai ter condições de serviço, de atendimento, de precificação melhores para aquilo que ele está Aquilo que ele almeja e que ele necessita no negócio dele, para rodar o negócio dele, num ponto tão vital que é o financeiro. Né? Então, é, quando você pega essa geração como nós, da Cláudio o que, que a gente pode agregar valor, não é só na questão do preço. Óbvio que tem a competitividade, porque tem mais poder de escolha. Mas o produto também melhorou muito. Então, essas empresas novas, elas trouxeram novas experiências. Novos processos de onboarding. É, novas, menos fricção para esse cliente usar o produto, porque é difícil usar um produto. Antigamente era mais difícil, hoje menos, usar um produto financeiro. Então, antes de toda essa revolução digital, a gente tinha que ir na agência resolver alguma coisa. Então depois os próprios grandes bancos foram resolvendo com aplicativos, e aí vem as fintechs ou, é, trazendo uma experiência nova com o aplicativo, com um produto diferente. Aí tem uma coisa também interessante, né? o, o, o, que é a especialização. Então, pô, você surgiu empresas especializadas naquele segmento. Então, quando você é especializado naquele segmento, você entende mais, com mais profundidade as necessidades de mercado daquele tipo de cliente. Então, você consegue desenvolver uma jornada, um produto, uma experiência específica para aquele tipo de cliente. Então, fica muito legal ele usar o seu produto para ele, legal do ponto de vista é, é, é, eficiente para ele, usar o seu produto porque é voltado para a realidade dele. Então, atende a uma necessidade de mercado e mata um... um, um um, um, um gap que existia, né? uma deficiência que existia para ele no uso daquela tecnologia para as operações financeiras, no caso, por exemplo, com o nosso produto da Infinity Pay. Então, é, isso traz é, revolução, traz experiência, traz jornada, novos produtos, pelas novas possibilidades de, de entendimento e, e de interação, é, e isso passa por essa geração de novas empresas que vieram no Brasil, e começou lá fora né, todo esse movimento de de criação de fintech, startups, e, e, e pô chegou aqui e é muito bom para o cliente MPME no Brasil. Então imagina que um cliente, lá onde eu nasci, por exemplo, lá em Colorado do Oeste Rondônia, ele tem a possibilidade de acesso a condições financeiras, comerciais, usando a internet, usando um aplicativo, usando um produto como a Infinity Pay, para ter as mesmas condições que um comércio de grande porte que tem a sede aqui em São Paulo. Então pô, isso é super legal, isso traz, traz valor econômico agregado para o cliente na ponta. Então essa, essa é a proposta de valor, esse que move a empresa e eu acho que o setor aqui, nós, para podermos entregar o que é o melhor para esse cliente. Então tem esse ganho também. Tem várias coisas que eu poderia falar aqui do que que a gente traz de valor agregado, mas o principal os principais, no meu ponto de vista, são esses. Legal, legal. Dani, queria um pouquinho da sua contribuição nesse, nesse tópico aqui, embora você já tenha falado um pouco na sua apresentação sobre a Pismo, né? Mas vocês que estão por trás aqui de diversas experiências diferentes, né? você comentou que até um determinado momento vocês vinham muito da porta para fora, essa inovação, mas que embaixo do capô, como você comentou, é, vocês viram oportunidade para vocês atuarem. Né? Queria entender um pouco é, na prática aqui quais são os, os aspectos mais micro aqui que vocês entendem que... É, Possibilitam a alavanca esse tipo de, de surgimento de empresas como a Pismo, é, de novo, representando uma geração aqui de novas empresas. O Pablo tocou num ponto importante que é o ponto de especialização, que é um ponto que a gente acredita muito. É, à medida em que você tem é, especialistas cuidando de pontos específicos da cadeia, o serviço como um todo, o resultado final que é possível proporcionar para o cliente final é muito melhor. Então, a gente esse foi um dos motivos por que a gente deliberadamente escolheu atuar apenas na camada de infraestrutura. Então, a gente não toca, por exemplo, nenhum tipo de aplicação que é customer facing. A gente só está cuidando do que está debaixo do capô. Que, de novo, né, uma indústria super legada, como é que a gente traz a transformação para é, nessa tecnologia que a indústria financeira ainda é apoiada numa tecnologia desenvolvida 50, 60 anos atrás. E, e não é só uma questão de usar a tecnologia mais moderna, tem muitos aspectos é, é, que, que resultam em benefício para o cliente final. Então, a, se eu estou fazendo uso de uma tecnologia mais moderna, eu tenho mais acesso a talentos, que tem uma velocidade maior de é, geração e implementação de novas features, que é a grande dificuldade né, dos, dos grandes incumbentes, tem tantos sistemas empilhados que fica difícil de mexer, fica difícil de lançar uma funcionalidade nova, fica de, é, custa caro demais fazer qualquer coisa, e o resultado disso é que o cliente final acaba não tendo, tudo fica tão caro, que você não pode, por exemplo, criar um tipo de instrumento de pagamento ou um banco digital que seja acessível para um público desbancarizado que ainda é um percentual grande da população. Então, a gente acredita que, à medida em que você se especializa, entrega uma infraestrutura toda para as instituições financeiras poderem se apoiar em cima, a gente oferece é, cartões de todos os tipos, é, é, Mastercard, Visa ou de contas é, de redes fechadas, é, gestão de sellers e de marketplace, fazendo uma cadeia grande aí de liquidação de pagamentos até para e-commerce, especialmente com a pandemia, que teve uma... A, a pandemia foi um ponto importante, acho que na história da indústria financeira e, na, na, e onde a Pismo pôde provar a sua tese. Né? Então, a gente a gente tem casos, por exemplo, é, a gente estava fazendo um, um produto para uma loja de departamento chamada Falabella, Chile, Peru e Colômbia, é, que era um produto que ia ser lançado nas semanas em que a pandemia começou. É, e todas as lojas fecharam. E a gente conseguiu, em semanas, shiftar o produto para um produto de e-commerce. É, e muitas instituições apoiadas em sistemas, sistemas legados demoraram demais para conseguir. Então, isso... É, mais acesso a produtos diferenciados para o cliente final, uma solução mais fácil de, de mexer, de manipular e de alterar é uma solução com TCO menor então diminui taxa diminui custo, isso só o cliente final é, é, é, é o mais beneficiado no fim das contas Legal Queria entrar num tema aqui específico vou, vou pedir para o Vinícius é, começar é, A Conta Azul e a, a Cloudwalk, né, elas têm o core business ali do RP, do Software as a Service, e a Cloudwalk aqui na adquirência, mas que vem no banking, sobretudo para PMEs, uma, uma, uma potencial oportunidade, né? que obviamente também traz desafios, mas é uma vertente de, de expansão de negócio. Né? Queria que sobre esse tema específico você comentasse um pouco sobre qual que é o driver aqui né, de vocês expandirem, é, começarem lá como um software as a service e verem no bem que uma expansão natural do business, depois vou pedir para o Pablo complementar aqui do ponto de vista da Cloudwalk também, por favor. Bacana, Xavier, vamos lá. É, até partindo do ponto da, da pergunta anterior, a própria característica natural dessa nova geração de RP que chega, né, por utilizar, obviamente, uma arquitetura diferente, uma tecnologia moderna que resulta em mais possibilidades de você entregar uma experiência diferenciada para o cliente, é você tem um poder de escala muito maior é a capacidade também de você se, se integrar facilmente com outras plataformas e sistemas, né? então quando você olha para esse ponto é, e entra no tema de banking, isso a, acabou naturalmente a, acontecendo por quê? Porque primeiro um RP trata de rotina financeira, né? então a gente tem um grande trabalho de chegar no nível extremo de automatização do dia a dia das finanças, cujo empreendedor ou seu time financeiro realmente o trabalho vai ser extremamente é, reduzido em termos de tempo. Então, se for pegar o dia a dia, é, naturalmente quando a gente começou a olhar, e nós entendemos bem que é, em, em três pontos uh, principais, dois pontos mais macros, né, que é essa automatização da rotina financeira do dia a dia, e a segunda parte que é o acesso ao crédito. E a primeira parte é, é a mais importante no, no, no, nos primeiros passos que a gente deu, principalmente porque quando você olha é, o, o, a possibilidade que você tem de automatizar cobrança contas a receber, as possibilidades que a gente tem de automatização do contas a pagar, as possibilidades que a gente tem é, de, de fazer coisas muito diferentes nessa linha, é, nos atraiu de entender um pouco mais o que estava acontecendo no dia a dia dos clientes. Então vou pegar um, um, um exemplo do que a gente já fez. Quando a gente começou a observar os nossos clientes, nós entendemos que na rotina deles, eles já emitiam, controlavam suas vendas, emitiam suas notas fiscais e controlavam contas a receber dentro do RP mas eles perdiam é, quase uma semana, alguns deles, para fazer o processo de cobrar e checar se o cliente estava pagando ou não. É porque ele tinha que ir lá no Internet Banking, fazer todo esse processo, repetir operações, isso era sujeito a falhas e dava muito trabalho. Então, nós olhamos e, e entendemos que talvez uma solução, uma nova funcionalidade adicional ali, onde ele no clique de registrar a venda, emitir a nota, a cobrança fosse enviada, uma régua de cobrança fosse feita para inclusive ajudar ele a reduzir a inadimplência. Assim que o cliente dele pagasse a, a, a parcela, a fatura, né? o Contos a Receber ele é ao, a conciliado automaticamente, né? dado abaixo do Contos a Receber. Ao fazer isso, a gente viu que essa uma semana de trabalho dos clientes passou a ser horas, é, de um dia por mês. Né? Então, assim é um ganho de eficiência operacional muito grande para o dia a dia da, do back office, do, mesmo numa pequena empresa. Né? E quando você olha para o ponto de vista do negócio, Conta Azul, você vai ver que assim, rapidamente, a gente teve 10% dos nossos clientes utilizando um TPV de 5 bilhões de, de reais anual, é, que esses clientes que utilizavam essa funcionalidade adicional aumentaram duas vezes maior, mais a retenção deles. É, e no ponto de vista de, de, de, de receita, uma linha de, de receita que ficou é bem importante com o passar do tempo em termos de, do take rate dessas transações. Então, quando você olha, tem muito benefício para o cliente, tem muito benefício para a Conta Azul também. E a gente começou a dar passos... Uh, nessa direção. Então, com relação ao Contas a Pagar, é o momento que a gente está trabalhando. Então, a gente não entrou na corrida de lançar uma conta PJ por lançar. Né? A gente acredita que a conta é, vai ser totalmente, no futuro que a gente enxerga, RP tem uma conta por natureza dentro dele. Né? E isso vai trazer um poder de automação do, do controle do Contas a Pagar absurdo. Né? Porque a mesma coisa que a gente viu no Contas a Receber, acontece no Contas a Pagar os nossos clientes já tem toda a programação ali do que precisa ser pago, mas eles precisam entrar no Internet Banking e repetir, né, redigitar fornecedor, valor a ser pago. Isso tudo pode estar sujeito a falha e fora o trabalho manual muito grande. Então, é, a conta digital é, que nós estamos prestes agora a lançar, basicamente vem com o um potencial de, obviamente, todo esse dinheiro que está sendo cobrado já cair dentro da conta do próprio RP e chegar num nível de automatização, de clicar no botão pagar a conta, fornecedor, despesas, é, funcionários num nível que traz um ganho operacional muito forte. E, obviamente, começou, né? a primeira coisa até que a gente fez, uh, você poder plugar todas as outras contas bancárias e concentrar toda a informação da empresa dentro do RP e aumentar muito a capacidade de conciliação para ter informações realmente muito confiáveis ali. É, e, e depois, o próximo passo, que é o segundo bloco, é o acesso realmente ao crédito. Né? Então, assim, a, a possibilidade de entregar o um poder do, do, do, dos nossos clientes utilizarem os dados deles para conseguir é, ter acesso a um crédito muito mais rápido, é, muito mais contextualizado. Né? Talvez ali uma situação de fluxo de caixa que ele precisa de, de capital de giro, talvez é um ritmo de crescimento que precisa capitalizar o negócio e ter, ter, ter algo para acelerar. Então, dependendo do contexto, ter acesso, a, a, já ter o um insight que precisa e tem solução, ter acesso a, a rápido a esse crédito, porque muitas vezes é o timing é, pode ser o diferencial muito grande. É, e a taxas muito mais atrativas e, e, e condizentes ao risco que ele tem. Né? E por outro lado, para quem está entregando esse crédito, uma condição de poder de escala muito maior, né? uma capacidade muito maior de analisar risco e precificar esse crédito corretamente. Né? Então, assim acho que esse, esse é um pouco do, do, do lado que a gente enxerga de oportunidade, tanto para trazer muita conveniência e, e produtividade para o dia a dia dos nossos clientes, quanto também é, ao fato de trazer para a Conta Azul, além da, do modelo de negócio de, de software as a service, modelo de negócio recorrente, que é super é, estável, saudável e com altas margens, uma nova linha de receita transacional pelo consumo de serviços financeiros originado pelos nossos clientes. Pablo, conta um pouquinho para a gente da, da expansão aqui da cloudwalk também, é, nessa visão de explorar o banking, é, além do core aqui, né, de adquirência, captura de processamento, é, como é que é esse jogo aqui da conta para vocês? esse movimento para nós acabou sendo consequência, é, como já fazíamos a captura, o cliente com a necessidade da conta, pô, tem uma dificuldade de abrir a conta PJ, é, é burocrático, é, tem que mandar um monte de coisa, e, tem que ir presencial, pô, a gente foi lá e mudou uma jornada e agregou a jornada do, do, do, do da conta, instituição domicílio para esse cliente, né? É, e foi legal porque a gente tudo que e aí tem muito nesse negócio. Mas uh, a gente já tem uma blockchain própria, então isso é muito legal para o cliente, é transparente. Ele usa essa blockchain e não, nem percebe. Tem a nossa stablecoin, tudo que a gente já liquidava para o cliente passava pela nossa, pela nossa stablecoin. Então foi muito lógico e, e, e consequência do trabalho colocar mais um serviço para esse cliente, porque a gente já criava o wallet para ele, já fazia o transacional e fazia o cash out dele em outras contas. né? Ele continua fazendo o cash out dele em outras contas, mas aqui a gente deu mais uma possibilidade para esse cliente de escolha. É, e, de novo, é sempre aquela ideia do cliente de verdade, ali, o cliente na frente, é o nosso principal valor na, na Cloudwall, que a gente preza muito pelo nosso NPS, a gente preza muito pelo nosso cliente. É, é, é, é tratado com a, o mais alto grau de, de seriedade na empresa, o cliente. Então, consequência, a gente entregar mais produtos para eles, é, com uma experiência muito bacana e com uma condição que ele possa aplicar no dia a dia do negócio dele. Então, foi consequência. Legal. A gente falou aqui de bancarização né, de é, PJ, sobretudo PMEs, é, oferta contextualizada, é, proximidade com o cliente, maior entendimento desse cliente. De certa forma, a gente vê essa, essa expansão de ofertas digitais para as PJs como uma segunda derivada a primeira derivada talvez tenha sido focada mais nas pessoas físicas, né? a gente viu uma série de carteiras digitais, de bancos digitais nascerem nos últimos anos e como uma segunda derivada vem essa expansão de oferta para PJ também. Queria ouvir um pouco a, a Dani, que está por trás aqui de várias ofertas diferentes, comentou aqui fala bela fora do Brasil e etc. É, a gente tem visto já nos últimos anos, isso não é novidade, mas olhando para frente também, esse movimento de fintechização das grandes companhias, né? então hoje todo cliente, é, toda grande empresa que tem uma base importante de clientes, seja pessoa física, seja um ecossistema de pessoa jurídica, fornecedores, é, pensa, no mínimo está se questionando se deveria ter ou não uma, uma oferta de serviços financeiros, internalizar a parte desse trabalho que acaba sendo entregue de alguma maneira, acabava sendo entregue de alguma maneira aos grandes bancos, hoje você tem a possibilidade, por tudo que a gente comentou aqui, de internalizar isso dentro da sua jornada. Você que lida com muitas indústrias diferentes, queria que você comentasse um pouco as oportunidades que os clientes da Pismo né, veem nesse desenvolvimento, mas também um pouco o desafio de execução dessa jornada. Né? Então a gente sabe que a maneira de você criar isso envolve uma construção de um quebra-cabeça que pode ser feito de diversas formas, e cada um tem os seus desafios, seus prós e contras. Mas queria que você comentasse também a parte é, que você vê de, de, de, de mais complexa na né, execução do ponto de vista do seu cliente o pismo, uma eventual perda de foco, né, uma, uma distração do seu core business é, para eventualmente querer virar um banco digital e na verdade é, esquecer um pouco o seu core. Como é que você vê isso? né Um pouco de oportunidades, desafios na construção dessa jornada. é Total, você tocou no ponto que é o que a gente acredita é, profundamente. É, a gente acredita muito na especialização. É, então, eu na Pismo, só consigo construir e oferecer a melhor infraestrutura de eh, banking e de pagamentos, porque a gente só olha para isso. À medida em que você começa a eh, se aventurar a fazer outras coisas, então, eu acho que tem sim esse movimento, a gente tem uma plataforma que permite para qualquer indústria fazer isso, mas é sim uma baita distração, e esse foi um dos motivos eh, pelo qual... Mesmo tendo trabalhado nessa indústria há mais de 20 anos, a gente nunca se aventurou enquanto estava a fazer, a ter, por exemplo, uma licença bancária, uma licença de pagamento, porque é todo um novo business que você precisa construir e se dedicar é, para fazer funcionar bem. Então, para prestar um serviço de excelência, é, eu acredito em foco. Então, eu foco em tecnologia, eu vou prestar e vou ser capaz de oferecer a melhor infraestrutura disponível no mercado. Se eu começar a me aventurar a fazer banking também, a fazer... Não existe essa necessidade, porque hoje já tem players excelentes, como o BTG, que fazem, então a gente tem várias... A relação que a gente tem com vocês é não só de um produto direto, mas também de banking as a service, né, para oferecer essa solução. Então, quanto já foi investido do lado de vocês em infraestrutura, em governança, em gestão de risco? É, é um business inteiro, só para olhar para isso, não faz sentido a gente querer é, se aventurar. E a, e a linha é muito essa, eu acredito muito que... É, no varejo, a mesma coisa, ninguém vai fazer tão bem varejo de canal, olhar como os grandes varejistas, começar a se aventurar a fazer um business bancário, é uma outra balada que fica muito mais complexa. E, sinceramente, é, eu tenho dúvidas do quanto ajuda o cliente final ter um monte de instrumento bancário para usar em lugares diferentes. Não é uma coisa que traz muita praticidade. né Em geral, você ainda vê evolução, concessão de crédito melhor, mais vantagens para o cliente final, à medida em que você tem uma fidelização ali na ponta. Se, se, se o cliente tem um instrumento de pagamento para cada lugar que ele vai fazer uma transação, começa a ficar uma coisa que operacionalmente é complexa, e que não traz benefícios é, tão relevantes porque no final você tem não tem um relacionamento ali é, é, é fiel com nenhuma instituição então a, a gente acredita muito nesse caminho de é, especialização e também no final de, de consolidação. Aconteceu muito isso, né? Muitas fintechs surgiram, agora, nessa nova onda desse de novo é, cenário de, do mercado financeiro, você vê que já está diminuindo um pouco mais e caminhando de novo para a concentração. Porque quanto menos barreiras, você tem poucas barreiras de, de entrada, você também, as barreiras de saída também aumentam. Legal. A gente não falou ainda é, de um tema importante e que, e que conversa com tudo que a gente falou aqui até agora, que é o Open Finance, né? que é um novo arranjo que conversa muito com democratização, maior entendimento do seu cliente, independente, inclusive a expressão seu cliente é, passa a ser questionável, né? porque é, de fato é um arranjo aberto, que você troca informações, troca condições comerciais e etc. Queria ouvir do Pablo aqui um pouco... É, não só em relação ao Open Finance, mas acho que o Open Finance é um tema relevante aqui para quem está né, no jogo de banking, crédito e etc. Mas também o é, uso de novas tecnologias como inteligência artificial, enfim, que recentemente tem, de certa forma, assustado todos nós aqui um pouco em diferentes, de diferentes maneiras. Mas você comentou que o de blockchain, vocês, enfim, dão cashback em stablecoin, é, queria que você comentasse é, como que isso afeta o dia a dia dessa nova geração aqui de empresas né, que estão prontas e que tem no seu DNA se alavancar em cima de, de temas novos. Falar um pouco de Open Finance e também novas tecnologias que você entende que podem ser transformacionais na, na indústria. Não só do ponto de vista de produto, mas de eficiência interna também. Né? É, zero game. E é legal isso. É, é legal zerar o game. Então, pô... É... E dá novas possibilidades, né? você, você coloca primeiro com Open Finance e toda, toda essa troca que está acontecendo, coloca o poder na mão, de, como eu falei lá no começo, de escolha na mão do cliente. Então, pô, onde eu sou melhor atendido, qual a melhor experiência que eu tenho, qual o melhor produto, onde eu tenho as melhores condições, ele vai formando ali a opinião dele daquilo que é melhor para ele. Então ele vai lá e usa aquilo que é melhor para ele. Então, se, pô, se você tem uma visão de empresa centrada no seu cliente, você vai saber trabalhar isso muito bem. Não é ruim, é muito bom. E é muito bom que essa troca aconteça. Porque o ecossistema ele é muito rico e, e, e o Roveda colocou dados muito bons aqui. Pô, a gente tem muita empresa no Brasil. Então tem mercado para todo mundo. Os bancos mudando a atuação como, como uma clearing house ou, ou como um provedor de funding para essas novas empresas que estão surgindo, que são especializadas em criar essas experiências, produtos, jornadas de clientes. Então é algo que eu falo muito com os bancos. E tem vários bancos como o BTG Parceiro nessa iniciativa conosco. É, você tem é, a possibilidade do crédito ser mais expansível Para todos os players pequenos, pequenas e médias empresas do Brasil inteiro Não só aquele negócio, pô, o gerente me conhece E aí eu converso com meu gerente, eu vou ter o crédito Não, esse negócio vira dado E dado é poder para o cliente E o cliente vai ter mais possibilidade de poder é, ter uma alavancagem financeira Ou ter uma condição financeira melhor Então é super bom e aí quando você coloca, e continuando, a, a, a última pergunta também é, o talento no meio dessa história toda aqui, e, e o talento construindo e sendo o catalisador das companhias para entregar essa experiência, essa jornada, essa troca, os produtos a nível comum todo, de, de toda, toda a indústria, eles elevam a qualidade para o cliente. Né? então Não só dos players que estão em digitalização, mas os players que já nascem nativos digitais. É, então todo esse caldeirão é muito bacana. E inteligência artificial agora... E, pô, esse negócio você fala agora, mas a machine learning existe desde a, desde a década de 40, 50. Esse negócio está ficando mais comum agora, mais aplicável e com, com, com coisas reais e tangíveis para o cliente. Esse negócio é zero game de novo. Então, pô, você tem uma pessoa que nunca programou, nunca criou uma aplicação, ele vai lá, coloca é, a ideia, aí a, a inteligência artificial gera o código, que vira um produto que pode ser vendido para um cliente, utilizado para um cliente, adiciona um valor para esse cliente. Pô, é sensacional. Então, abre ainda mais a possibilidade de novos entrantes, de, de, de, de, de competitividade, de valor agregado na ponta para todo o ecossistema. Então, é super legal, eu, eu tenho muito, muita alegria, é, como de origem de engenheiro de software, ter a oportunidade de ver isso acontecer. Apesar de ser uma espécie de extinção, como engenheiro de software, daqui a pouco. <risos> Mas eu tenho muita alegria em poder ver isso acontecer, como, como engenheiro de software, como, como empreendedor, como profissional. É, ver essas novas possibilidades hoje em dia. Legal. Eu queria fazer uma, uma última pergunta aqui para a Dani. É, a gente, e aí muito ligado à Open Finance, assim, eu acho que a indústria brasileira é uma indústria globalmente é, bem reconhecida né, fora do Brasil. Com o próprio Pix agora é um exemplo global né, de eficiência, é, de inclusão e etc. A Pismo tem vários parceiros é, clientes fora do Brasil, não só na América Latina, mas na Ásia, enfim, globalmente, Europa e etc. Queria que você comentasse um pouquinho, Dani, para a gente encerrar aqui o nosso painel, é, um pouco da sua visão, vocês que têm bastante penetração no Brasil, mas que também já têm uma profunda experiência fora do Brasil, o que você nota assim, de grandes diferenças, se é que existem, né, em termos de mindset do cliente pismo, é, de dificuldade de execução, de avanço, vamos dizer assim, da tecnologia, é, se pudesse dar um contexto geral de como é que você vê essa diferença entre é, Brasil e, e Latam ou outras regiões, por favor. Tem bastante diferença, principalmente quando você olha para o PIX, o case do PIX, é um case que está sendo olhado aí no mundo inteiro, né? Então a gente tem é, é, é, condições aqui, soluções e tecnologia para fazer coisas que é, é impressionante como o próprio mercado nos Estados Unidos... É, clientes que a gente está implantando lá, o tipo de problema que a gente precisa resolver são problemas que eu resolvia há 10, 20 anos atrás, que hoje nessa indústria a gente já não, não tá, apesar de ser uma indústria legada, a gente já não vê mais. Muito processo batch, muitas coisas que demoram muitos dias para acontecer, é, questões... quando a gente começou a Pismo é, em 2016... É, comecinho de 17, tinha muitas discussões aqui em torno de, de regulamentação, de é, residir, a informação do cliente final num core de nuvem pública, ainda tinham muitas perguntas e muitas dúvidas a respeito disso que rápido foram resolvidas aí por regulamentações do, do Banco Central que permitiram que a gente é, tivesse, e hoje a gente processa mais de 70 milhões de contas de usuários finais apoiadas aí 100% em nuvem pública, a gente não tem um equipamento é, físico, pismo, para se conectar. Essa discussão, eu estou passando por ela agora, é, em players nos Estados Unidos, agora. Então, como é que, apesar de ter... Você vê muitos eventos, grandes eventos de tecnologia, com muitas instituições financeiras fora, falando sobre migração para a nuvem, mas, na verdade, existe muito... Muitos serviços laterais migrando, o core bancário mesmo ainda está super apoiado em data centers físicos e proprietários, em soluções desenvolvidas há 50, 60 anos atrás, que não são baseadas em APIs, em um, não é um ecossistema aberto e que, portanto, não permite liquidação e consolidação de saldo é, no mesmo dia, você faz uma transferência bancária nos Estados Unidos, você demora dois dias para ver é, o dinheiro na sua conta. Então, assim, os problemas que a gente vê é, agora, principalmente nos países mais desenvolvidos, então quando a gente compara, é, quando você olha para a Índia ou para países emergentes, eles estão muito mais próximos aos que a gente vê aqui, muito mais abertos à tecnologia nova, muito mais prontos para fazer esse shift. É, quando a gente vai para principalmente instituições maiores, é, em mercados teoricamente mais desenvolvidos, é, você vê que a tecnologia ainda é bastante legada. Os processos de, de regulamentação são até que parecidos, a respeito de não tirar o dado do país, é, regulações tipo a LGPD que a gente tem aqui, GDPR na Europa e outras, outras questões de compliance parecidas, mas a gente está resolvendo hoje problemas em players nos Estados Unidos que já estão resolvidos aqui no Brasil há muito tempo. Legal, muito bom. Vou pedir para para vocês fazerem as considerações finais aqui. A gente está tá terminando o nosso painel. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi um bate-papo bem legal aqui. É, vou começar aqui pelo Vinícius, mas vocês puderem fazer as considerações finais para a gente encerrar o nosso painel, por favor. Bom, bacana. Xavier, primeiro, agradecer de novo pelo convite. Parabéns aí o evento. É muito bom ter esses momentos para a gente poder trocar, conhecer, aprender. Obrigado e acho que foi colocado muito aqui, né, o desafio de, de como que as coisas vão se transformar então no nosso contexto, como que o ERP vai se adaptar e ao mesmo tempo vai criar condições e possibilidades completamente diferentes é, para os nossos clientes, inclusive esse desafio né? que a Dani colocou de uma empresa que é de tecnologia, que é de RP, entrando no mundo de banking né? e, e as possibilidades que tem, né? os tipos de, de, de caminhos e atalhos como a Pismo né? que existem também para a gente desenhar soluções, né? então acho que Estou muito animado assim com os próximos passos que a gente vai ver. É, começou com aquela necessidade de conciliação, inclusive até a gente lançou agora essa semana a possibilidade de clientes, BTG Empresas, né, conectar é, suas contas PJ no, no RP da Conta Azul e conseguir conciliar tudo automaticamente. Mas assim passou de uma coisa que era um grande desafio simplesmente conciliar para agora um mar de possibilidades que no final do jogo, com certeza, quem, quem vai ganhar é o cliente final. Né? Uma experiência completamente diferente, um nível de produtividade jamais visto. E a gente fica muito animado com esse futuro que em breve aí vai estar tá sendo possível de ser tateado melhor por todos. Obrigado. Legal. Obrigado, Dani, por favor. Legal, de novo agradecer aí. Super, sempre muito bom poder trocar essas ideias, e entender um pouco né, a visão de todo mundo. E acho que é bastante, né, em, em suma, o que a gente falou aqui. É, Acredito muito num, num caminho aí, num futuro que vai cada vez mais caminhar para a especialização dos players e, e a, a construção de um ecossistema com várias empresas especialistas é o que vai permitir a, o oferecimento de, de, de produtos é, muito mais sofisticados e, e, e elaborados e fáceis de usar. Para o usuário final. Estamos aí caminhando, graças a Deus, por um, por, por um mundo que substitui esses sistemas super antigos, onde é um ecossistema todo construído em base de, baseado em APIs, né, como é o que está acontecendo hoje vai diminuir muito a necessidade de serviços de empresas com pouco valor agregado, vai ter pouca arbitragem porque todo mundo vai ter acesso a players de cloud ou a outras soluções então estou bastante animada aí com o que vem pela frente e sem dúvida a inteligência artificial é um capítulo à parte, a gente estava comentando um pouquinho ali fora, os ganhos de produtividade, tem óbvio muitas questões ainda, dá para passar o dia inteiro só falando sobre isso, muitas questões ainda a serem resolvidas, mas só o que isso pode trazer de ganho de produtividade para e eficiência operacional é muito, muito animador. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Pablo, para gente encerrar aqui. Obrigado também, de novo. Parabéns pelo evento. Muito legal estar aqui com vocês. É sempre um prazer para mim. tá e Eu acho que, é, é, é, acho, não, eu tenho a certeza que é isso. É o cliente mais possibilidades, mais poder de negociação. E o poder na mão dele de, de realmente ter uma escolha. Então, na hora que ele tiver 100% desse poder na mão de escolha dele, esse é o caminho onde todo mundo vai poder é, competir de igual para igual. para igual pra igual. Então, eu, a gente vai chegar lá. Legal. Muito bom. Obrigado mais uma vez pela presença no nosso principal evento do ano aqui no BTG Pactual. A gente vai fazer uma pausa agora na Tech Room. A gente volta às 11 horas com o painel Oportunidades e Desafios no Mercado de Crédito Privado. Até lá. <música>